Já vai ué, você foi convidado, convidado para um jantar. Passa desodorante. Como assim? De papel. e E Oi. Desopor. Hum, miau, miau. <risos> Eu já vou comer esse pedacinho de pizza aqui, ó, que tá com uma cara ótima. Tira a mão, que deram educação não. Tem que esperar as visitas. Como assim, visita Como assim, visita? Eu já volto. Que caneta. Pode entrar, tá aberto. Oi. O que que tá acontecendo aqui? Boa noite! Vocês foram convidados para um jantar romântico muito especial! Porque eu quero que vocês se amem, se casem e me deem irmãozinho! Do it again Boa noite Quer dizer, oi, cara de boi Não, notícia do dia Não sei o que Fala, eu não assisto jornal, gente <risos> Só sei do Boa Noite Quem nunca, quando era criança, pelo menos eu, queria muito Ter uma casinha na árvore, ter um móvel de papelão Pra brincar com a minha casinha Porque muito isso. É então eu tô realizando um sonho nesse vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer fogão Uma televisão, que você pode entrar dentro E você mesmo, seu apresentador, seu jornal E também como fazer uma geladeira, né? Porque não adianta ter fogão e não ter geladeira, que estraga as comidas oh. é. Eu sei que hoje em dia a gente só gosta de brincar com videogame A gente só gosta de fazer essas coisas tecnológicas Mas, gente, é muito bom nesse esse momento. Você pode até chamar sua mamãe seu papai, seus amiguinhos pra te ajudarem a construir esses móveis e soltar a imaginação e ser bem feliz. É diversão na certa. Sem parar pra pensar também, né, que se você for comprar na loja, isso é um absurdo de cara. por isso aqui é muito mais divertido. Você faz do jeito que você quiser. Eu já fiz um outro vídeo de brinquedos caseiros pra criança, que você pode assistir no card aqui em cima. Se você quer outros móveis ai, que eu queria um sofá, ai, que eu queria um carro, comentem aqui embaixo gente, eu sempre tô de olho, sempre tô tentando responder vocês o máximo que eu posso. Me peçam! Se inscreve no canal, se você Acabou de chegar por aqui Dá muito joinha aqui embaixo Que se esse vídeo atingir pelo menos 100 mil curtidas Vocês já podem contar que vai ter outro vídeo desses aqui no canal Me <risos> segue nas redes sociais Vamos nessa Vamos começar pelo mais fácil para vocês já irem pegando jeito Para fazer esse fogão é muito simples Você vai precisar fazer um quadrado Eu tô dando uma distância de 15 centímetros embaixo 15 centímetros em cima E 15cm do lado E na hora que as curvas se encontram eu faço meio que um círculo Eu vou cortar só a parte de cima A parte de baixo não Só a parte de cima lá do lado para poder abrir a gavetinha do forno Sabe? Desse jeito assim Agora eu vou começar a pintar né Porque não dá para deixar desse jeito aí Na verdade dá, você pode deixar da forma que você quiser Mas eu quero fazer o meu aço inox porque eu sou chique, véi <risos> Mentira, era porque a tinta branca tava acabando E eu misturei um pouco de tinta preta com um pouco de tinta branca E fiz uma cor cinza um pouco mais escura Imitei tanto a parte de cima, onde vai as bocas do fogão Quanto a porta do meu forno E deixei lá, secando Agora vamos para as bocas, para os foguinhos Eu vou fazer eles com pratos descartáveis Esses pratinhos de festa Eu coloquei a cor vermelha, porque lembra mais fogo Sei lá, mas você pode fazer a cor que você quiser Pode fazer com CD também, que é uma boa ideia Colei com cola universal rápido assim, ó Eu quis fazer de 5 bocas, mas você pode fazer quanto se você quiser Fiz uma segunda misturinha de tinta branca com tinta preta Só que dessa vez eu coloquei mais branco do que preto Pra ficar um aço um pouco mais claro Pra dar um detalhe legal E pintei todo o resto do meu fogão Os botõezinhos de acender o fogão você pode fazer com o que você quiser Com tampa, com papelão E eu fiz com essas tampinhas branquinhas aí, ó Que eu achei de uns tubinhos de tinta spray que eu tinha Pra abrir a porta do meu forno Eu peguei palitos de picolé Colei um no outro pra ele ficar mais grossinho E colei lá na tampinha E ficou desse jeito aí meu fogão Fácil, né? Para fazer a geladeira, você vai precisar de duas caixas. Eu peguei duas caixas exatamente iguais, só que uma delas está maior e outra menor. Assim! Para deixar ela desse tamanho certinho, eu tiro a medida, eu faço um risco com um lápis, uma caneta assim, com uma régua, e eu dobro ele para ficar esticado a caixa e eu vou cortando com estilete. estinete. Desse jeito, ela vai ficar bem retinha e todos os lados vão ficar do mesmo tamanho. Para fazer a porta da geladeira, eu contei 6 centímetros nas laterais e fiz uma linha reta, tá lá embaixo. E a parte de cima, eu fiz 5 cm, e aí eu cortei com estilete. Lembrando que essa parte de estilete é muito importante você ter a ajuda da sua mamãe e do seu papai. Mostra esse vídeo pra ele, pede pra te ajudar. E aí eu peguei um outro pedaço de outra caixa na mesma largura da nossa geladeira e fiz uma prateleira colada com cola quente. Agora sim eu vou pegar a outra caixa que tá menorzinha e vou colar uma em cima da outra desse jeito aí, com cola quente também. Agora você pode pegar tinta e pintar a sua geladeira da cor que você quiser. Como o meu fogão é de aço inox eu quis a minha geladeira branca, porque eu acho mais bonito. <risos> a maçaneta da porta eu fiz com papelão também, eu peguei um, uma estira compridinha, grudei uma na outra e grudei na porta eu deixei lá nessa cor marronzinha mesmo a cor de papelão pra dar um ar mais artístico mas você pode fazer do jeito que você quiser aí você tem que soltar a imaginação e fazer a sua geladeira com a sua cara a mim eu coloquei alguns ímãs, porque geladeira sem ímã não é geladeira, né? também fiz com papelão e colei com cola quente mas se vocês quiserem eu posso fazer um próximo vídeo ensinando vocês a fazer pinguim de geladeira a fazer panelas, a fazer tudo mais eu preciso que vocês me peçam aqui nos comentários e deem bastante joinha nesse vídeo. Ok? Ok! A televisão, como é algo que você vai usar pra entrar dentro dela, você tem que deixá lo o mais alta possível. Sabe aqueles pedaços de papelão que você dobra pra fechar a tampa? Então, eu deixei eles esticados. Vocês já estão vendo aí, né? E aí eu fiz um quadrado a parte de cima de 8cm de lateral. 8 centímetros na parte de cima, só que na parte de baixo eu coloquei 25cm, porque eles têm que ficar um pouquinho mais alto pra caber os botões, que eu vou aumentar o volume, mudar de canal e etc. Corto meu quadradinho ali, com o um estilete também, e arranco fora esse quadrado. Agora eu vou pintar minha televisão de preto, né? Pinto lá a parte de dentro também Pra ficar mais bonito Ou você pode fazer algum outro desenho Desenhar uma paisagem Desenhar o fundo do Jornal Nacional Desenhar o que você quiser Porque aquilo lá vai ser o reflexo que vai aparecer você dentro Com tinta branca eu vou fazer os detalhes Então eu vou contornar toda a televisão Pra não ficar um caixote preto que você entra dentro, né? Não tem tanta graça Contornei tudo e desenhei uma televisão Então eu fiz até o pezinho dela ali, ó Vocês podem ver os botões da minha televisão, eu cortei círculos de papelão, cortei seis círculos, dois deles eu cortei no meio, e aí eu fiz em cima assim, ó, pra ficar com esse botãozinho que gira, tipo TV antiga uma televisão retrô, e televisão retrô se vocês não lembram, todas elas tinham uma antena, <risos> e eu fiz esse círculo aí, cortei ele no meio encaixei as duas partes e coloquei canudinhos esses de papéis, pra ser anteninha e agora é só você esperar secar, e quando você for brincar, você entra lá dentro daquela caixa você pode falar o que você quiser, você vai ser a pessoa na televisão, entendeu? Tchau!